Bom dia, lindos da minha vida, bem eu hoje tô bem assim, despretenciosa, tô do jeito que a pessoa quase acorda, não que acorde assim totalmente coisada, mas do jeito que eu tô fazendo as coisas eu vim conversar com vocês pelo seguinte. É, vocês viram né, aí na, no começo do vídeo, que a Fepese admitiu que errou, né? E a gente fica feliz com isso, porque tava errado, né? As questões. É. Não, querer fazer as coisas com duas mãos nessas horas, eu queria ser um povo. <risos> Mas assim, a Fepese admitiu, né? Ela lançou um comunicado, ela publicou um comunicado dizendo que estava errado. E a gente fica feliz com essa atitude dela. Porque é assim, ó, quando saiu o concurso para a AML e a banca foi escolhida, eu lembro que eu fui atrás para ver como é que era a FEPES. E realmente as mensagens que tinham, o que o povo falava é que a FEPES era uma banca né, séria, com mais de 40 anos no mercado. E aí eu fiz um vídeo dizendo, falando, não sei o que lá, não sei o que lá. E realmente, a gente não pode simplesmente... É que eu tô colocando aqui. A gente não pode simplesmente é, julgar por alguns erros. E o por que, que eu tô falando tudo isso pra vocês? Gente, quem nunca errou? Quem nunca, Quem nunca errou, errou atire isso, a primeira pedra? <risos> mas assim, todo mundo erra. E a Fepese errou, mas publicou um comunicado retificando esse erro. E que iria sair uma nova lista. Agora a gente vai aguardar. O calendário tá travado, né gente? Hoje, dia 22, minha calendarina não mudei. <risos> mas assim. Agora vamos aguardar porque eles vão publicar uma nova listagem, tudo correto, então aguardamos, não é mesmo? Eu só vim mesmo é, falar, retificar o que foi falado ontem no vídeo que eu postei, informar para vocês que agora sairá uma lista correta, eu sei que tem muitos que cairão de posição, muitos subirão, mas vamos fazer o que é correto, tá bom? Um beijo para vocês e desculpa tá assim, desse jeito, assim, sabe? Porque eu só quis é, publicar esse vídeo e falar que tava errado, que tá tudo bem, todo mundo erra. O importante é a gente admitir que errou. Né, bem ou mal vamos dizer assim que entre linhas a FEPES disse, desculpa galera mas nós vamos identificar porque sem querer a gente errou não é mesmo? então tá gente, eu espero que vocês fiquem bem um beijo cafezinho, cafezinho pessoal movida no café combustível mas eu espero que vocês fiquem bem um beijo e até, tá? tchau, tchau What's going on down there, then?